Filhos! Dúvidas de oficina, já estavam me cobrando, saudade, aquela coisa e tal. Bom, estamos aqui na Target Race. Se você não conhece, aqui está o Instagram dela, o site também. Entre em contato com eles. Você tem sua moto aí. Vamos fazer uma revisa com o Padre Elio, certo? Liga para o Padre. Você conhece o Padre? Padre, Steve Sigo, é, Kiko Loureiro. É, não é igreja, mas o Padre está tá aí, né? <risos> Você quer se apresentar um pouco, pode falar do teu... Não, uh... o vídeo já apresenta <risos> tudo. Beleza, então tá bom. Bom, eu separei aqui a, as perguntas. Veja é o seguinte, só para você entender, como que tá a pergunta? Às vezes tem um que tá mandando no direct, uh, esquece de mandar coisa no direct, tá? Pergunta ou análise de queda, enfim. E no e-mail também, às vezes acontece, esquece o e-mail. Eu tô pegando do vídeo, então, por exemplo, comentário aqui embaixo, você comenta a sua dúvida e a que tiver mais like... Eu tô puxando para vir aqui no vídeo e tirar essa dúvida para vocês, por quê? Porque o mais, tem mais like significa que a galera tem mais dúvida, né? Ou óbvio, às vezes eu passo o olho assim, vejo, essa aqui é top. Eu trago também, tá? Mas eu tô usando como as que tem mais like. Maravilha? Bom, Padre, eu vou começar aqui então. Vamos embora. Matheus Pereira. Fala durva, fala padre. Minha dúvida é três pontinhos. Usar óleo 100% sintético em motos de qualquer cilindrada que utiliza semi sintético traria algum benefício geral ou seria apenas gasto necessário? Interrogação. Calma. Eu tenho uma fezinha 250 2019 e eu estou pensando em começar a utilizar o Castrol Power One Racing 10W40. Olha, eu sempre faço a sugestão de usar o 100% sintético. Claro que o 100% sintético tem um controle melhor de temperatura redução de atrito. Ele é mais caro porque ele realmente é melhor. Mesmo tá? em moto que usa semi sintético. Pode colocar, não vai. É porque tinha, no passado, o pessoal que usava a moto dois tempos, que o óleo ia só para lubrificar câmbio e a embreagem. Hum. O óleo dois tempos que lubrificava, lubrifica o motor dois tempos. né? Hum. E aí elas usavam o óleo mineral só para câmbio e a embreagem, na hora que põem um sintético, o redutor de atrito era tão eficiente que patinava a embreagem, Entendi. mas hoje as motos todas, né? Yamaha, Honda, elas já pedem para usar o semi, no mínimo semi, semi. então passar para o 100% é muito bom, só traz benefício, não traz dano nenhum para a motocicleta. Qualquer cilindrada? Qualquer cilindrada, pode colocar. Tá. Maravilha. E aí. Não é jogar dinheiro fora, tá? Não é, né? Vai ajudar, redução de atrito é melhor, segue a mesma O controle de temperatura é melhor, é tudo melhor. Tá, e segue, por exemplo, o cara 100% sintético. Se a fábrica pede 1040, passa por 10,40 a 100% sintético. Maravilha. E Não pode... muda a viscosidade. E pode seguir o tempo do manual, né? Sim, sim. Puxo. O pessoal fala, ah, pois 100% sintético pode duplicar a quilometragem. É o que a fábrica recomenda. Se tá lá, troca o óleo a cada 5 mil, a cada 5 mil, a cada 10 é a cada 10. Porque às vezes o cara gastava 40, gastava 80, o cara agora dá pra duplicar. É, então, não, não. Tipo... É o que a fábrica recomenda. Tá, entendi. Maravilha. Então, vai que vai. Se o cara tiver é aceito e falar, malandro, eu quero botar 5% de sintetizador. Vai, isso é cara. bom. Até mesmo Sim. porque. Tinha uma época que a gente tirava os 300V da moto, cara, Pô, não de tem, colocado. tipo, é, bom, é. aí, a moto tendia, moto correu a <risos> um etapa, cara, você vai fazer com esse óleo? Ah, isso aí, opa, peraí, ó, o né, vai que não vai, e, porra, dois cavalos, não dava 3, 4 mil na motoquinha, mas tá bom, você vê como dá certo, bom, o Victor Godino, é, mudança de passo de corrente. Vitor, hoje não que tinha a, a Bandits, a R1. Uh, tá. Oh, luxinho, todo, todo Conhecido vídeo, já. Todo o vídeo tá aqui, viu? Vitão, beijo. Ó, oh, mudança de passo de corrente ou quantidade de elos. Quando fazer, recomenda. Ó, oh, eu vou separar porque são duas perguntas, tá? A quantidade de elo, quem determina, é o tamanho da coroa e do pinhão. E claro, se você alterou, você turbinou, sua moto pôs uma balança alongada, você vai colocar uma corrente maior com mais elos. E se você não fez isso, a balança da moto é original, porém você colocou uma coroa maior, uma corrente maior. Uhum. Ah, eu quero final, coloquei uma coroa pequenininha. Precisa de uma corrente menor. Tá? Então a quantidade de elos é a moto que pede, mas, conforme a configuração que ela está. Mas assim, padre, é uma corrente maior, se colocou coroa, enfim, para manter o mesmo deixo, não é? Manter a posição do eixo da roda traseira sempre no meio. Sim. Tá? O porquê disso? Mais ou menos no meio. Porque você tem um pouco de regulagem para frente, se põe uma coroa um, dois dentes maior. Boa. E um pouco de regulagem para trás, ou para pôr uma coroa menor, ou por desgaste. Certo. Você tem para esticar. Boa. Tá? Então, isso é a sua dúvida em relação ao elo da corrente. Elo de corrente é tamanho dela. Ela é mais comprida ou mais curta. Eu vou até fazer uma observação, Pô, geralmente por experiência, se eu não me engano, papai, a 6 é 108 ou é 110? É, eu não lembro, eu preciso olhar no site. Bom, né? enfim, eu sei que, por exemplo, ela é, vai, ela é original 1543. Você mantém 110 zeros, você consegue usar 1542, 1544 e 1543. Sendo a 42, vai, é, ela tem sete marcações ali na balança, pula é, dois tracinhos para cá. A 43 mantém no meio e a 44 com a 2 que está assim para frente. Fica mais ou menos assim, e aí você interfere no entre-eixo, quanto menor o entre-eixo mais rápido ela fica em duas trajetórias, quanto maior o entre-eixo mais estável ela fica de reto. E aí você, dá, você consegue utilizar até três coroas, agora é lógico, mesmo a corrente original, se você trocar o pinhão, aí você consegue até trabalhar dois vezes a coroa e tal, então cabe um pouco ainda com o elo original. é eu até tava batendo um, um, um papo com ele uma época, porque eu tava em dúvida em usar uma outra relação e aí nessa que eu não queria ficar assim, tão para frente assim, você me sugeriu, pô, vamos ter que usar duas correntes então, pra gente Sim. manter o padrão que você tá usando, que você gosta dessa... Pra manter o entre-eixos. Então é, tem uma série de, de, de, de fatores aí, mas dá pra manter o, o original que tá no manual e vai que vai, aí deu o passo da corrente também. É. O passe da corrente, a largura da corrente, isso é resistência, é o que ela aguenta de torque, força, hum. tá? Então, você pega uma corrente 520, ela é mais fininha, tem as 525 a 530. Então, é, você tem é, uma 636, ela vem com 525, um exemplo ela é É, não, um exemplo. Ah, tá. E você fala, eu quero baixar para 520. Vamos, vamos dar o um exemplo da Mil, então. Ela, 1000, então. Uma S1000RL. Ela vem com a corrente 525. Aí você fala, pô, eu quero pôr uma 520. Aí, o porquê se põe 520 em competição? Porque é mais leve e, como ela é mais estreita, a coroa e o pinhão também são mais finos. O atrito é menor. Então você perde menos potência por atrito da corrente coroa e pinhão. Aí o conjunto fica mais leve. Além de ficar mais leve. Então você tem menos atrito e menos peso. Tudo de bom para a competição. Uhum. Porém, você não pode pegar uma S1000RR, não é S1000RR só, tá? Qualquer tá. 1000, tá. red CBR, ZX10, e pôr uma corrente 520 qualquer. Tem que ser uma corrente 520 alto torque. Tem que estar na especificação lá da corrente que ela suporta uma mil cilindradas. Tá. É tá? importante, hein, padre? Quebra então, o retentor então, tal, caralho. É, o retentor é para reter a lubrificação, mas é a resistência do aço. Então o retentor até falei aqui. O retentor, O retentor é importante, porque ele retém a graxa lá dentro. Tá. E ele tem que suportar a velocidade que ele vai atingir. Perfeito. Então ele está projetado para uma moto que vai a 200 por hora e depois vai ser colocado numa que dá. 320. Certo. Então ele precisa suportar esse atrito, essa temperatura que vai ser gerada. Tá. Então toma cuidado. Vai trocar o passe? Pô, legal. Quero performance, aliviar peso, atrito, roubar menos potência do motor. Tá certinho. Vamos passar para 520. Mas toma cuidado para comprar a corrente que suporta o torque certo. Se vai colocar numa mil, tem que ser uma corrente 520 para motos de mil cilindrada. Ela é bem mais cara do que a corrente normal 520, tá. mas tem que ser ela, senão ela estoura. Maravilha. Ô Padre, não sei, eu estou me lembrando aqui um negócio, a 675 a antiga era 525, não é? Eu acho que era. Porque eu lembro, 525. a minha era é 525 e você colocou 520, você falou assim, vamos colocar uma 520, que vai ficar um luxo aqui. É, se eu não me engano, as mais antigas eram 525 e o pessoal passava para 520. Não, você passou também a minha. É. Eu me lembrei agora, mas tá bom, maravilha. Bom. Então é isso aí, vamos pro próximo. André Andrade Isred, oh, o padre, é Srad 750, é SRED 750. É. é... O Red não é o modelo da moto, né? É o sistema de admissão de ar que ela tem. ligado. Mas como é que fala para o professor? Sred, Srad. Ah, Isred. cada um fala de um jeito. Maravilha. Tá. Então deixa os dois. Tá, tranquilo. Zad, para quem gosta de Sred, Srad para quem gosta de Srad. Pronto. Tá, maravilha. <risos> Aqui, ó. Fala Durva, beleza? Troca de fluidos de freio em moto com ABS. Tem algum macete diferente? Uma primeira interrogação. É. Quer já responder assim? Quer ir para o quarto? Me falaram sobre uma sangria eletrônica, porém desconheço. Meu amigo trocou o fluido de uma 10, ZX10, porém a roda dianteira está rodando pesada. Falaram que é devido a essa sangria eletrônica que não foi feita. Isso é verdade? Tamo junto. Ao! Eu... Ah, é, tá. <risos> Vamos lá, assim, tem modelos de moto que exige a sangria eletrônica, o, o que, que é, é sangria, a, a sangria, sangria eletrônica? Em alguns modelos é você fazer a bomba funcionar na hora de sangrar, então tem motos que não exigem que eu conecte um scanner para fazer isso, vou dar um exemplo, as R1150GS da BMW, aquelas 1150 ainda, mais antiguinho. Então, é, você tinha que colocar um funilzinho lá na bomba, hum. cheio de fluido, hum. né abrir um sangrador na bomba, hum. depois fazer um procedimento lá na pinça de freio, hum. e esse funilzinho estava cheio de fluido, ia descendo, a gente ia apertando o manete de freio, o pedal de freio, e a bomba ia acionando, nesse momento que a gente acionava os freios, e o fluido que estava nesse funil conectado direto na bomba ia descendo para o sistema de freio. Uhum. É uma sangria eletrônica, porque a bomba está sendo acionada para levar o fluido para o sistema. Outras motos exigem o scanner, que é plugar o nosso computador de diagnóstico na tomadinha de diagnóstico da moto e falar lá para a bomba, ó, oh, aciona aí. aí o computador faz a bomba ser acionada e eu fico dando os comandos no pedal de freio, no manete de freio, para fazer a sangria. Isso realmente existe e é necessário. A Harley Davidson exige, Triumph exige, BMW exige. Tem é, modelos de moto que não exigem a sangria eletrônica. Fala para você fazer o procedimento normal. Tá. Então, então depende é é. E... Não, mas não... Depende do modelo da moto. Tá, agora me fala uma coisa. Eu sei que tem o. Acentando aqui na pergunta dele. Eu sei que tem o um flexível do OBS, certo? Se você deixar entrar ar ali, fodeu também, né? Não é? Não tem uma parada dessa aí. É, é, é assim, o sistema de freio inteiro, o flexível que vai, da bomba. Porque eu vi quando você demonstrou um de pelo freio. amor de Deus, quando você demonstrou, um vai aqui, volta outro, vem e sai. Outro... É, é, é bem longo. Não pode ter bolha em lugar nenhum em nenhum dos flexíveis e nem dentro da bomba e nem dentro das pinças, nada. Por quê? O ar, é... se vocês querem, quiserem fazer um teste em casa, pega uma seringa. Os caras gostam disso, hein, Padre? Os caras gostam é, disso. Não vai pôr agulha, agulha e pôr o dedo na ponta da agulha. <risos> Tira a agulha. Cara, <risos> Traga é só a seringa sem agulha. É. Enche ela de ar. É. Tampa e aperta. Você consegue comprimir o ar. O êmbolo lá da seringa vai para dentro. Você tira o dedão e ele uh, volta sozinho. Sim, mas é pouco. Porque você comprimiu o ar tá. e ele voltou. Agora encha lá de água e tenta fazer o mesmo. Se a água não vaza, o êmbolo não vai nem um milímetro para dentro. Entendi. Por quê? A gente chama de calço hidráulico. O calço é por um toco, um calço segurando. Só que ele, esse calço é hidráulico, é a água que está calçando o êmbolo da, da seringa. Porra, então por isso que quando tem esse arzinho fica aquele chumbo longo. É. O Esse freio é hidráulico, hidráulico né? então só pode ter fluido hidráulico lá dentro. Ah, não. Uma bolsinha de ar que tem, a bolsinha se comprime. E aí, ao invés de você fazer a pressão no manete para fazer a pastilha prender o disco, você fica apertando a bolsinha de ar. Luxo, Entendeu? Luxo. Então, a sangria é muito importante e não pode ter nada de ar em nenhuma parte do circuito de freio. Então, se tiver que fazer eletrônica, tem que fazer? Tem que fazer. Depende do modelo e... da sua moto. A 10 tem que fazer eletrônica? A 10 tem como fazer. Se não tem, dá para fazer mecanicamente sem o computador também. Ela não exige. Tá. Não é obrigatório. Tá, maravilha. E aí... Não, ah, ele falou da roda pesada, agora não sei. Filho. Então, a roda pesada já... A não ser que tenha alguma coisa no manete já acionando, né, o pessoal gosta Isso de pôr é aqueles de manetinhos é, Esportivo, esportivos tipo, e alguns manetinhos ficam já empurrando o pistãozinho da bomba de freio e aí fica acionando o freio o tempo todo. Então presta atenção, arranca o manete da moto, vê se a roda solta sem o manete. Soltou? É o manete o problema. Põe o manete original que acabou o seu problema. Não soltou? Aí tem que ver, eixo de roda, se está bem posicionado. Às vezes desmontaram a roda, na hora de montar, os espaçadores ficaram um pouquinho deslocados. Então, aí precisa conferir. Pegou um buraco, né? o disco dá uma, aquela empenada também, fica... Pinça de freio. Se não pastilha que corvozinha, às de... vezes, dá aquela... Uhum. A pastilha empenada. Tá. Tem muitas coisas, aí tá. tem que procurar um técnico para dar uma analisada. Você conhece alguma oficina, Padre? Não, conheço. Tá, maravilha. <risos> aí é o seguinte, é assim, ó. É, é, o professor Karazai com um dois Zs. a pergunta aí para o padre, é você. Difusor de escapamento pode desregular a injeção? Outra coisa, pois às vezes está aberta diretão e fecha, ou às vezes fecha original. Sucesso para vocês dois aí, filho. tiver Guedes, não colocou mais Ó, é. oh, Pode não. Vai interferir, vai estragar, não é bom. Por quê? O que é o difusor? De o difusor que o pessoal está colocando agora é assim. Eles pegam um ponto do escapamento, abrem um buraco. <risos> Ai, o engenheiro desgraçado fica... Três anos desenvolvendo o escapamento da moto. Mas isso aqui nasce aqui, não é? Hã? Nasce aqui, não é? Nasce aqui. Não, tem no mundo inteiro. Sério? Esses engenheiros. Mas o cara tem freira no dedão, é. não é possível. Ele, não é. ele tem freira no pé, não é. Não, é, não, é, não é possível. É assim, é legal, tá? É, é legal de ver. Você vai lá, aperta é o botãozinho, achar, se lá, aperta hum, o botãozinho, faz barulho. Aperta o botãozinho, some o barulho. Pô, é legal, é bacana de ver funcionar. Só que assim... Os caras fazem os carros também. É. Eu fui numa oficina de carro, o cara fazendo isso numa Mercedes Zero, eu queria pendurar o pescoço do cara metendo uma sarícola. E... Meu <risos> Deus do céu, velho. Nossa Mas, senhora. ó, teve um vídeo que nós falamos de remapeamento. <risos> de foda, viu? Então, lembra do vídeo que a gente falou do remapeamento? Por que nós tínhamos que remapear? Porque o, o escape aumentou o fluxo de ar. Se você esvazia, o escapamento não está lá esvaziando o motor, pegando todo aquele ar sujo hum. da queima e jogando fora? Se ele esvazia o motor com maior eficiência, ele abre espaço para uma maior admissão. Então entra mais ar. Então o fluxo de ar fica maior no motor. Se você tem um fluxo de ar maior, você precisa de mais combustível, hum. de um fluxo maior de combustível. E aí é o Power Commander, Rapid Bike, Bazaar, os módulos auxiliares. Ou o remapeamento do módulo da moto ou a eletrônica Reis. Para né? ver a necessidade, né? Ver, passar é. uma sonda lambda e tal, e verificar a necessidade. A sonda lambda é o narizinho do escapamento, tá? Maravilha. Que fica medindo se tem oxigênio. Foda-se, né? é automático, automático é? é? Não pode se querer. É que o pé encostou aqui, mas <risos> sem querer. É que que você for da sonda, começou a respirar, eu já... Não, mas fica assim fica <risos> tranquilo, Fica tranquilo. foi mal. A sonda é. é o narizinho do escapamento, então... Ela fica sentindo Sim. se sobra ou se falta oxigênio no escapamento. É. Tá? Então, se sobra oxigênio, é porque o fluxo de ar está muito grande ou de combustível está pequeno. Hum. Ela avisa o módulo e o módulo fala: Deixa comigo, eu resolvo. E manda mais gasolina. Só que ele tem um limite. Quando chega nesse. Não, essa <risos> Você não aguentou a decidir. Eu não sei, eu não sei se assistiu o Joguinho Glitch 3. Com o Mr. Bean, que ele tá na com os caras, aí ele começa a apertar a cadeira aqui sem querer, ele desce tudo a cadeira, só, daqui a <risos> pouco ele tá com a perna aqui. Eu me lembro dessa merda agora. Foi mal poder, vai lá, vai no escape. Vai, cara. vai, vamos no escape. Vai no vamos. difusor aí. <risos> então, é, você precisa compensar esse fluxo maior de ar com mais combustível. Hum. Tá? Agora imagina você com seu difusor, você vai lá, fecha o escapamento, o difusor, né? Aí ela fica original, certo. aí ela está como o um engenheiro projetou, aí a sonda fala, nossa, tá tudo ok, módulo, você acertou, tá tudo certinho, tá perfeito, de repente você vai lá, pum, abre o escapamento, ar saindo à vontade, fluxo de ar gigante, o módulo começa a ficar doido, porque a sonda fala, tá sobrando aqui, ó, tá sobrando oxigênio, tá sobrando oxigênio, ele vai manda mais, mais, oxigênio. mais gasolina, ele manda, só que ele tem um limite, quando ele chega no limite, ele fala, sonda, eu não posso fazer mais nada, como tá aí? Tá faltando. Ele fala, aí, então ferrou, não posso fazer mais nada. Eu cheguei no meu limite e a moto trabalha pobre. E aí, aí? o cara vai lá, aperta o botãozinho, hum, fecha o, o escapamento, volta ao escape original. Aí a sonda fala, nossa, tá sobrando combustível, tá o faltando é oxigênio. Então, aí o módulo vem corrigindo tudo para trazer a regulagem para o escape original. Só que o módulo tem memória. Ele trabalha armazenando mapas. Então, ele vai criando um banco de dados com escape aberto escape fechado. Escape aberto escape fechado. Ele vai tirando a média. E ele vai fazendo um acerto mediano. Ou seja, a mão Uma bolsa aberta, o aberto e Então, não é legal. Puta tá? que pariu. Que, que não gênero? é legal. Aí você acha que de é. mano, põe um difusor, faz um remap, sobe mais do meu giro ali, ó. Hum. Lê, lê, lê, lê, lê. <risos> cai no colo, vira? Não é, não é legal. Vai, dar problema. Tá. O sistema de injeção não está preparado para isso. Si. Maravilha. Difusor. Que pena, Padre. Ô, oh, montadoras aí, meu, pelo amor de Deus, meu. é que vai falar inglês aí para os caras verem para fora carros, já? Não tem carros, né? Só que assim, né? Carros, né? Super carros. Aí, Lamborghini, Ferrari, né? Maserati. Que tem. Você troca, tem uma válvula que troca o escapa método, só que, que fala, aí troca o mapa junto, tá feito na fala. Olha, vai, tira do escape silencioso e entra com o escape esportivo. Então sai do mapa original e entra o mapa esportivo. Tudo bem, aí né? tá tudo certo. Tá, mas teve 500 engenheiros só desenvolvendo esse mapa, o outro mapa, tá lá, tem 20 sensores atuais. fez faculdade, 6 anos, Não, fez pós-graduação, mestrado, tem, doutorado. Tem, e tem aí eu vou lá. <risos> <risos> Vai, <risos> Vamos lá. É, não é legal. Rafael Becerra. Essa dupla Durval e Padre está rendendo aos conteúdos luxo. Pergunta. Qual, é, qual a importância do cabo B no acelerador? Já ouvi mais de um mecânico dizendo. Ah, dá para andar sem o cabo B. Mas imagina que se o fabricante colocou lá, deve ter alguma função. Eu já era fã do Durval, agora sou fã do Padre também. Veja muito. Aí sim, sucesso para vocês dois. E muitos vídeos desses para nós. Au! Também tem um Au. Ah, é. Então olha, o cabo B tem importância. É. O cabo B é o segundo aqui? É o do retorno. Tá. Sim, sim. Não, não, não. Aqui. Dois cabinhos aqui. A e B, tá. tá? Uhum. Um acelera, um desacelera. Aí você está mas para quê que eu quero um cabo para desacelerar? Ele não presta para nada, porque quem desacelera é a mola. A mola puxa a borboletinha para fechar né? a válvula do, do corpo de injeção. Uhum. E se essa mola quebra? Se Quem? Puxa o acelerador de volta. Uhum. Então, quebrou a mola, você larga o acelerador. Você fala, eu vou largar, ela desacelera sozinha, porque o acelerador retorna por mola. Uhum. A mola quebrou, você larga, ela continua. Ah! Aí você pega o acelerador e faz assim. O cabo uhum. de retorno, puxa a borboleta e fecha ela. Só que você não tem o cabo não retorna nunca mais. E acabou o problema. Você vai andar novamente, só que você não vai mais soltar para ele voltar. Você vai acelerar e desacelerar com a mão. Quando a mola está boa, você acelera. Quer desacelerar? Abre a mão e like, dá até aquele barulhinho. Por isso que você falou que é perigoso soltar a mão para deixar o acelerador mais leve, né? Porque às vezes ele não volta sozinho. E aí você morre. Né? Dá um atritinho maior ali no cabo, hum. o acelerador fica preso. Hum. E aí você tem que voltar com a mão. <risos> Meter a boca. Hum. É assim. É... Quebrou o cabo de retorno. Na estrada. Poxa, a mola está funcionando. Não vou ficar aqui parado na estrada. Né? Eu vou consciente que a mola não está lá e que. Quer dizer, que o cabo não está lá e que a mola, se quebrar, o acelerador não vai voltar. Só que aí você, já sabendo disso, você fica com o dedão esperto aqui no on-off partida no um interruptor de emergência luxo opa ah! desliga o motor viagem, da tchau. moto mata, mata a para luxo tá? agora falar assim ah comprei minha moto zero eu vou arrancar o cabo porque é aliviar peso né o acelerador fica até mais gostoso né porque é um cabo a menos para gerar atrito fica mesmo não ele é um item de segurança. Aí é o seguinte, Padreiro. vamos Saideira? Vai. Saideira? Vai. Elias Siqueira. Opa! Podem comentar sobre motores dois cilindros do CAT? Interrogação. Vê se não rola uma análise de quebra. Análise de quebra? A finada 1198S era conhecida da oficina. Lembro, lembro, da né? Inclusive fez fit no vídeo do Saio. <risos> Segue o, último, segue o vídeo dos últimos suspiros dela. Participação especial, então, né? É, aquela que eu te falei do Track Day aí. Não é, conta, vou, mas conta, não conta. É. Vamos lá, o, o, o Elias, eu quero te dar uma dica. E eu quero dar essa dica para todo mundo. Se caso a sua moto você vendeu ela para alguém, não faça após receber tanto sinal, metadinha, enfim, caiu um real na sua conta que o cara falou, é minha? Não faça o último rolê dela. Porque todos os casos que eu ouvi, é meu último rolê, a moto não voltou mais para casa. <risos> Realmente foi o <risos> último. Teve uma ruim reterlaço, um cara arrebentou lá no meio, teve um outro cara na que destruiu ela vendida, você quebrou, a, encapuava. Né? Então, tipo assim, meu, vendeu a moto, não é mais sua. Se o cara deu um real na sua conta que era o sinal, você acertou por um real, a moto é do cara. Faz igual eu fiz. Vou dar um exemplo, a minha moto... Eu tinha falado lá com, com o William, eu falei, William, tem como segurar? Eu tenho mais uma etapa para fazer, não vai dar tempo de fazer o, o tchan. Não qual, fez o tchan, a venda, não, né? Tal, tal, tal. Eu falei, meu, vamos segurar, fica com a grana aí, eu vou ficar com a moto, eu vou fazer essa etapa. Se passou tudo certo, se ainda quiser a moto, é nóis, é, é sua. Isso. E o cara falou assim, é, mas e se ela quebrar o caraca? Lá, lá, lá? Se ela quebrar, lá, lá, lá, é meu, problema meu, eu enfio no rabo, né? faço um vaso dela, sei lá e tal. E ele até torceu na etapa, falou, meu, eu torci meu com receio, porque sabe como é que é, tá, não sei, sei lá. E assim, deu tudo certo, porque você tá sendo honesto. Então assim, ah, eu ser um sinal do cara, puta, preciso andar, quero andar, meu último boleto. Ligar pro cara e falar assim, mestre, a moto agora é só. posso dar um rolê Porque parece uma coisa divina, o cara tá enxergando que você tá sendo honesto, coerente e tudo dá certo. Agora fazer depois que vendeu, não falar nada, dá merda. Conheca. É batata, isso meu pai já falava hein? Belo Belo, já falava milhão, vendeu não põe mais a mão, até o cara vem buscar. Os caras demoram dois meses, tá aí, né? você liga, fala como ele não põe a mão. Mas assim, conta o que, que ele falou pra você que ele queria fazer e... Não, ele veio perguntar né, se ele deveria colocar a moto dele na pista. Uma 1198S. É, e eu falei, olha, eu não recomendo, é uma moto mais antiguinha. Tudo bem, né? Nós temos um histórico da 1198, né? Acho que foi o Bayles que Sim. andou com ela. aí e... Só que lá é quase que um protótipo, né? No Mundial de Superbike, não é uma 1198. Tá? E a 1198, ela tinha um, um histórico problemático em pista. Então eu falei para ele, eu falei, olha, não é a moto certa para você colocar em pista. Fazer track day, né? Eu falei, compra uma, uma 400, uma 300. Né? Ou se você quer uma moto maiorzinha, uma 636. Mas deixa ela ou para você ir para a estrada, passear, se divertir. Você não vai dar um leito tão forte? E compra uma para pista. E ele concordou. Ele falou, pô, legal. Vou vender. Só que ele decidiu dar a última voltinha na pista. <risos> Nunca mais <risos> ela voltou. <risos> Mas assim, é... É, ela, ela é uma moto que é meio problemática, é isso? É, é que as 11.98, não é que elas são problemáticas. Na pista, quando exige muito dela, a manutenção tem que ser muito grande. E quando eu digo fazer uma manutenção grande, é você abrir motor. Você andar uma, duas vezes na pista e abrir motor para revisar. Quem que faz track day vai fazer isso? Ninguém. Não tem como. É financeiramente inviável. Entendi. Então ela acaba se tornando... A moto incorreta para né, esse uso. Tá? Não é que ela é uma moto ruim. Não, sim. Ela exige um pouco, um pouco não, mais de uma. Vou dar exemplo de frente de uma 959. O cara faz o ano inteiro de, de super bike e o caraca. Aqui... As Panigale V4 tem uma ali, ó. Sim. Então é, é diferente, né? Nossa, estamos a moto falando? é muito Como bem fala? resolvida. Então, quando o cara é, entende né? tão falando fala é um do caixa, não é isso. É que em, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem. Sim, é. Aí ele quis dar a última voltinha e foi a última mesmo dela. Entendi. Então Acabou. ela suspirou pela última vez lá <risos> e ficou assim, maravilha. Bom, Padre, eu acho que é isso, então daqui a pouco a gente tá entrando no... Amento aí, Elias. É. Filhos, é. eu acho que é isso, tá bom, já que senão vai ficar muito extenso o vídeo. Manda sua pergunta aqui embaixo. Eu quero fazer um agradecimento especial. O Padre me falou, essa aqui é do Paulo, ó. essa 14 aqui, mas é X14, e ele falou assim, pô meu os vídeos lá estão animais, o o tal, não sei o que, não sei o que lá. Obrigado pelo conteúdo luxo e eu queria que vocês usassem a minha moto aí de fundo para eu ter esse prazer de assistir a moto e tal, fazer parte do, do cenário, né? Então, Paulo, primeiro eu agradeço você por estar assistindo a gente, certo? Obrigado mesmo de coração e, pô, o seu pedido, o que é isso? É, é, é um tesão ter sua moto aqui de quadro, é, fazendo parte do cenário. E aí, de repente, vai começar até a virar um negócio isso aí. Vai ficar uma agora põe a minha, põe não sei o quê. Aí... Calma! Deve... mano, não, a gente coloca uma aqui, uma aqui, então não sei o quê. Mas, Paulo, obrigado pra caramba, viu? Sua moto tá aí. Animal, luxinho, zero, hein, Padreira? Nova, nova. Zero, né? zero, zero, zero, zero. Esse pede, tá ele colocou, né? O Sim, é uma proteção. Foi colocado. Que luxo, que luxo. Animal, e outra? Se liga. A capa original. Animal. Paulão, parabéns, um abraço aí para você. É nós total. Ô, Padre, obrigado demais aí mais uma vez. Eu que agradeço. Tá, um luxo. A galera adora você, sabe? Legal, e... legal, bom saber. Pô, e, e é muito bom fazer esse tipo de vídeo. De verdade, porque acaba com um monte de coisa, elimina um monte de problema, e até mesmo um cara não toma uma, uma cavaletada, toma um laço por aí e é, se ferra aí. Se precaver é bom. Então, as, a informação Deixa a pessoa um pouco mais precavida, né? É melhor prevenir. Então, eles têm dúvida, eles mandam, a gente usa a nossa experiência, né? que a gente vê muita coisa acontecer na oficina, e a gente passa. Isso aí. A pessoa, né? quando vai tomar a decisão, pô, vou pôr o difusor? Putz, acho que não. Ou é. vou tirar o cabo? Não. É. É. A é corrente exemplo. lá, vou pôr a 520? Sim, mas a correta. É isso aí. Pô, maravilha. Bom, Target Race está aqui, é o contato é nós. Espadoria. Obrigado mais uma vez, do caraca, tá? É isso, que quer deixar um beijo pra mim? Não, quer hoje, se apresentar? Hoje sem beijo. Nada, nada, okay. né? não quer é nada? Nada. Putz, <risos> tá bom, então, <risos> maravilha. <risos> Filhos é nós. Um beijo aí, valeu, tchau.